Se você não, a minha então você lá Isso é bom. Samuel, você bo si, nota você, você si, no, nota você. Bo no. Bonta carne, você bon piscar. Você não está acordo com o não? Oh, mal contente com o que Papi, mas não de maneira tranquila, sino, para, uh, porque, man, de você, não? Para que você, então, você bem, não tenha compreendimento com outro. Mas você vai a que Defendendo a razão, não? Agressivamente você vai a razão. Outra coisa. Não rechazar. nunca. Para estar de acordo com outro ser outro a ajudar. De qualquer maneira, a você tenho em pé Cristo, salho meu voo coelhado e diabo ali dentro Não é que é bom que tu rende, então você não pode Quer dizer... Guru... Ah, Quer dizer... Abo... Vicky... 200... Nerd... Vicky Abo está... Um exemplo para a tua mente e culpa na vida que ame está controlando Cota tá positivo... Siga assim... não. Então, eu vou O dizer, segura, se seguir assim, na final, porte então Não, ser pastor, tem que Sua! não? Boda na mim, cabeça. o com que vai vai confessar porque mim, porque A que De para o Rambo, vamos okay? para que pequena. Vai, caminho, você não vai outro bolão. Vai, trebol, cabelo, trebol, ok? Bicê! ok? Ligue! Ligue! Ligue! Ligue! Ligue! Ligue! Ligue! Ligue! Ligue! que Ligue! Ligue! Ligue! Ligue! Ligue! Ligue! Ligue! Ligue! Ligue! Ligue! Ei, Ligue! Ligue! Ligue! Ligue! Ligue! Vá mesmo é não? Eu acho que assim. está um Mesmo tá que eu vou está bom ter banho, está bom aqui. Não, ele depois. Bom, bom. Alô, menos se mas eu mesmo, me, tá me escapo. eu a... ah, me senti -me mais orgulhoso não, com o uh, consenso. me, tá me tá senti -me contento quando é me como consciência. E como? Passou uma Bíblia positivo uma Bíblia bom. Agora, o... e com as práticas, não importa, não. De Michel tem que impor, não toma nenhum rende cubo, não está confia tem serviço. A do de tem não confia nenhum rende cubo, tem, tem serviço está bom eu falei, agora está a mostrar que vou desconfiar, vou te com gente e eu falei, vida, vou te com gente vou mestre ter Rondô, vou te ajudar, vou te confiança eu falei, se não tem de confiança com vou da viver com gente, vou te ajudar porque tem vida, ora agora vou morto seis te ajudar, três caravanas para Colombo, só a gente não tem que ficar queda na vida, não tem positivo Como consenso Eu quero Tu rende mim igual a duas coisas Uma, que está com e outro é de dois que tá igual que na consciência da impotência. Bota tá sentir o bota tá impotente. Mesmo um com hora ora, com atitude, tá malu bota tá sentir o bota consciência para A assim também, bota impotente, bota tá sentir e bota tá impotente. <risos> Tem que é estar lá aqui, não? Quem pode me que não, não tem amigo da consciência? Esse é um que não tem consciência e isso é Bonita. Dá para assim, maneira, tu ainda tem consciência. Mas não. Me está seguro que tem que aqui tem que em consciência. E me também na mala. Se não, não não, não na mala, não E o que você uma a